Fala, galera! Tudo bem? Eu sou o professor Tadeu, da equipe de matemática aqui do Descomplica. No episódio de hoje do Quer Que Desenhe, vamos falar sobre uma forma de calcular médias, a média ponderada. Antes da gente começar, aproveita para baixar o mapa mental no link da descrição do vídeo. Simbora? Antes de falar sobre as médias ponderadas, acho que vale a pena a gente dar uma aquecida e relembrar o conceito de média aritmética. A ideia dessa média é distribuir o total dos valores numéricos dos dados igualmente entre eles. É por isso que é comum você ouvir que, para calcular a média, devemos somar todos os dados e dividir pela quantidade deles. Por exemplo, a média aritmética entre os números 1, 2 e 3 é o resultado de 1 mais 2 mais 3 sobre 3. Já que são três valores numéricos, o que resulta em 2. Quem dera caísse com esses números no Enem, né? Falando em Enem, você sabe como é feito o cálculo da sua nota do Sisu para ver qual sua pontuação nos diversos cursos? Como você sabe, a prova do Enem tem cinco notas. Matemática, humanas, linguagens, naturezas e redação. Como essas notas são usadas no cálculo da sua nota final? Para saber isso, precisamos entender que cada curso das universidades determinam pesos para essas suas cinco notas iniciais. E é aí que entra a média ponderada, saca só. Vamos trabalhar com um exemplo. Para entrar em uma determinada graduação, foi estipulado que o peso da nota de matemática é 2, que o peso de humanas é 1, um, tal como de naturezas e de linguagens. O peso de redação é 3. Mas o que isso significa? Vamos supor que as notas de um candidato foram respectivamente 800, 600, 620, 500 e 760. Se o peso de matemática é 2, é como se o candidato em questão tivesse tirado duas notas iguais a 800. Uma nota igual a 600, uma igual a 620, outra igual a 500, e 3 iguais a 760. Então, para calcular a média, temos que dividir por um total de 8 notas. Essa conta resulta em 5.600 divididos por 8. Fazendo a divisão, concluímos que a nota do candidato seria igual a 700. Se você reparar, a média ponderada é a mesma coisa que a média aritmética. Nós só simplificamos os cálculos reunindo os dados numéricos que são iguais. Agora que terminamos esse exemplo, vamos listar algumas propriedades que merecem nossa atenção. Como você deve ter reparado, a nota de redação do nosso exemplo anterior possui grande importância para o candidato. Isso é porque ela é a que tem maior peso. Por isso, quando você for prestar um vestibular, verifique quais os pesos atribuídos a cada bloco de conteúdos da prova. Assim, você descobre quais as disciplinas que você precisa arrasar mais, já que quanto maior o peso de um dado numérico, mais ele afeta a média. Além disso, o dado que mais aparece vai ser a moda da nossa amostra. Por último, mas não menos importante, podemos perceber que a soma dos pesos resulta exatamente na quantidade de dados presentes na amostra. Para amarrar todas essas ideias, vamos escrever a fórmula que representa o cálculo de uma média ponderada. Nós fazemos a soma de cada um dos dados da amostra pela quantidade de vezes que eles aparecem, ou melhor, vezes cada um dos seus pesos. Essa soma vai ser dividida pela soma dos pesos que apareceram. E ó, cuidado para não esquecer de considerar os pesos que são iguais a um. Bom, galera, é isso. Espero que você não só tenha entendido o cálculo de uma média ponderada, mas que saiba calcular como fica a sua nota ao participar do Sisu. Consulte os pesos atribuídos a cada uma das suas notas elas vai de curso para curso, de faculdade para faculdade. Vocês encontram as informações nos sites das faculdades que vocês desejam. No mais, para ter certeza que vai fixar todo esse conhecimento, não esquece de baixar no link da descrição o mapa mental completo e em alta resolução. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E mais, se você ainda não é aluno de Descomplica, aproveita que eu deixei na descrição o link para assinar o Desco naquele precinho. Até a próxima!